Gente, bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Hoje eu tenho aqui o prazer eh, de estar conversando com uma advogada especialista em liberdade de imprensa, em liberdade de expressão. E eu convidei para participar desse programa justamente para a gente tratar de uma das maiores polêmicas desse momento no país, que são os vazamentos é, do site The Intercept Brasil, pelo Glenn Greenwald, que tem sido bastante atacado nas redes sociais, severamente atacado, questionado se essa atitude uh, do site e do jornalista de divulgar um, essas conversas privadas é ou não é crime e é justamente por isso que eu uh, convidei para participar aqui do nosso programa o doutor Manuel Alves Afonso Ferreira, muitíssimo obrigada ao seu, Manuel, ao seu Afonso Ferreira, muitíssimo obrigada nós estamos ao vivo, então não posso nem trocar mas enfim, muito obrigada doutor muito obrigado Luciana, é um prazer uma honra comparecer ao seu programa mas é um veladão muito ah, obrigada. já conhecia nas outras emissoras E um teve. privilégio para todos nós é, diante do seu conhecimento. É, eu conheço um pouco do seu histórico de ter trabalhado durante tantos anos na defesa de grandes órgãos de imprensa, o Estado de São Paulo, por exemplo, talvez o maior deles, né? E os jornalistas que trabalharam durante anos, né? Uh, nesse jornal e no grupo, de uma maneira geral, defendendo justamente essa questão da, da liberdade. É, né? Eu continuo nessa minha luta, nessa minha especialidade. Uh, de uns anos para cá, nós incorporamos ao Estadão, que é o mais antigo deles, incorporamos a Rede Globo, a Jovem Pan, enfim, outras emissoras aí. Ou seja, o senhor é uma referência, hoje, o seu escritório não, é hoje uma referência eu no país. que eu seja uma referência, mas, enfim, eu sou bem lembrado, talvez até, de vez em quando eu penso isso, vai que os meus honorários são muito baratos. Ah, sim. Tenho... <risos> mas você tocou numa questão que realmente é a questão crucial da imprensa hoje em dia, que é ah, ah, ah, o que diz respeito à gravação dos diálogos entre o juiz Moro e o procurador da eu, eu tenho que fazer uma distinção, quer dizer, os hackeadores, esses, ou aqueles que vêm a completá-los e que tiverem praticado efetivamente o crime, realmente cometeram um crime que está tipificado no Código Penal com penas que vão de uh, três meses a dois anos O crime qual é? O crime é de violar a comunicação internética chamamos assim há um adjetivo próprio mas a comunicação internetica de pessoas estranhas ao interveniente uhum. quer dizer, quem fizer isso está cometendo realmente um crime esse crime veio para o código penal não faz muito tempo. E em função da Luciana Dickman, Carolina Carolina Dickman, perdão, que teve o seu celular invadido por um hacker fotos foram tiradas, divulgadas. Fotos pessoais dela pessoais que ela mesma é, tirava, nua, inclusive, inclusive se chama a Lei Carolina é conhecida, né? Uma Lei Carolina Lembrei do seu nome, e aí por Luciana, Carolina, Dico, realmente essa é a lei que veio a suprir uma lacuna. Porque antigamente o preceito era mais genérico, punia-se quem interferisse, quem invadisse a conversa alheia, mas não havia menção específica à, à comunicação Internal. Você falava até em, em é, violação de correspondência, violação né? De correspondência. Por exemplo, era uma dessas alternativas certo. da figura mais genérica. Certo. E agora... Então, o fato de você é, hackear, é, entrar numa... Ter acesso ao e-mail, ao WhatsApp e ao Telegram, que é o caso, que é um outro aplicativo também de troca de mensagens, você entrar, invadir essa rede. O fato de invadir já é. E o fato de se utilizar uh, uma pessoa para fazer chantagem ou. Isso para fins ilícitos. Certo. Para fins ilícitos reprováveis. Etc. E aí chegamos, né? Bom, e aí chegamos a quem usa essas informações. Como é o caso desse Glingon, que uh, uh, usou essas informações para divulgá-las. Mas, mas, está sendo mas. Toda a história humana, em toda a conduta humana, há um mas. É, a posição dele, jornalista, não é igual à posição dos hackeadores. São duas coisas diferentes. Quer dizer, o hackeador cometeu efetivamente, quem quer dizer Sim. cometeu efetivamente o crime. O jornalista não comete crime. Porque o Código Penal estipula que não há ilicitude <risos> quando o agente do crime, o suposto criminoso, esteja no exercício regular de um direito reconhecido. Ora, o jornalista tem sob a Constituição e sob o seu Código de Ética o direito de procurar receber e difundir a informação que ele chega. Evidente que é, o fato dessa informação ter uma origem ilícita, que tipo, é a grande questão. Ah, é mas era ilícito, foi Não. foi consequência de um crime. Muito bem. Se isso acontecer e se, de caso se tenha uma prova insofismável de que ele conhecia aquela origem ilícita então ele deveria sim recusar uh, o acolhimento daquela notícia a divulgação daquela notícia eu já tive vários casos vários em que a origem ilícita da informação foi contestada uh, o estado de São Paulo por exemplo uh, recentemente viu graças a Deus afastar uma censura que foi imposta em decorrência de um pedido de familiares do senador Sarney. E naquela ocasião o que se imputava ao jornal era a utilização de fontes obtidas ou de informações obtidas em correspondências e comunicações com a Polícia Federal cobertas pelo segredo de justiça. Era um processo com segredo de justiça e o jornalista do Estado teve acesso. Teve acesso. É, em nenhum Sim. momento questionou-se a, digamos assim, a moralidade da aquisição pelo jornalista daquelas informações. Até porque curiosamente essas informações também foram difundidas por outros órgãos é, que não o Estado. É, essa discussão ficou em torno da questão do segredo de justiça, né? Exatamente. O segredo de justiça era o X. Sim. Você é jornalista? Não. Jornalista só. Mas deveria. E você conhece direito? Não, mas eu li a respeito. <risos> a respeito. <risos> mas o ponto fulcral era realmente essa questão do segredo de justiça. Se o segredo de justiça é incumbência do jornalista ou incumbência do agente judiciário, do juiz, promotor, etc. Nesse, Nesse caso, dos diálogos, Moro, é, da Só, só. para então, finalizar essa questão, quem tinha que guardar o segredo não era o jornalista. O jornalista tendo acesso a esses segredos, que ele às vezes é até, é, inclusive tá o código de ética, é às vezes em certas situações e circunstâncias. Dever do jornalista publicar. É, né? dever, eu é. considero dever. É. Agora, o senhor comentou uma questão, voltando ao caso do Glenn, que uh, em se si, sabendo que as provas foram obtidas de maneira ilícita, uh, o jornalista não deveria publicar? Não deveria. Eu deveria? Acho que deveria. Não tem nada a ver a conduta da divulgação, não tem nada a ver com a origem da informação que ele recebeu. Ele recebeu alguma informação obtida por meio ilícito? Ah, se é que foi assim, né? Porque tudo é, isso é também né? tudo é, tudo isso até hoje, o jornal, é o, o site da Intercept, Glenn, etc., ninguém até hoje disse: ah, foram aqueles presos, né? acusados de serem os um hackeadores, ou não foi alguém que tinha acesso a essas conversas e chegou e deu para a gente, até hoje não são mais Eu também não ouvi de nenhum dos interlocutores um desmentido. Cabal algum conteúdo das conversas Não ouvi Moro, Dallagnol, ninguém mas, chegou até mas, agora ninguém. e falou Eu não falei isso, não, isso é mentira Não, eu preciso ver as circunstâncias e tal O que reforça se... a possibilidade No e, meu entendimento de que ver. sim Fui eu, só que eu vou ficar Quietinha porque eu não sei o que mais Tem para ver por aí Que pode jogar a minha cara No chão e dizer, aham, então você mentiu Ali atrás também é, é, Quer dizer, uh, uh, o conteúdo tem uma verossimilhança rebutida nele. Parece que ele é verdadeiro, parece. Já foram é. confirmadas as conversas, doutor, desculpe interromper, sim. mas só para a gente sempre contextualizar. Fausto Silva, quem se lembra, reconheceu que de fato teve um encontro, e isso informações divulgadas pelo site. Sim, de fato teve um encontro e sim, de fato eu dei esse conselho que estava aí uh, uh, nas mensagens. Fausto, então, reconheceu. Mara Gabriel, hoje senadora, também reconheceu, sim, eu tive essa conversa, não sei se era com o Dallagnol, com o Sérgio Moro, com quem foi, mas também reconheceu o teor da conversa. E os próprios jornalistas da Folha de São Paulo, que trocaram mensagens, à época da Lava Jato, com os procuradores e tal, também reconheceram, não, de fato, essas mensagens são nossas, está aqui a minha conversa, e está aí a conversa que o The Intercept pegou. Né? Então, existe isso também. Não, existe esse contexto de verdade, essa aparência sólida, de que haja verdade naquelas conversas, não apenas por tudo isso que você disse, mas também, e a meu ver, principalmente, porque eu não ouvi o um desmentido radical, contundente dos dialogantes. Né, dos dialogantes. É, esses dialogantes nunca estiveram afastados da imprensa, pelo contrário, eles estiveram sempre próximos, dando declarações, e há coisas que, a meu ver, são graves nessas conversas, que são a troca de conselho, o um aconselhamento, a opinião entre é, um juiz e um acusador, sabe, que jamais poderia ser admitido em nenhum contexto sobre nenhuma. É. Uh, o jornalista Glenn Greenwald vem sendo atacado ferozmente nas redes sociais. É Glenn na cadeia, uh, criminoso. O próprio presidente Jair Bolsonaro uh, sugeriu que Glenn poderia ser preso aqui mesmo no Brasil, pegar uma cana, como ele disse, com toda a sua finesse, e, além disso, também o porta-voz da Presidência da República. Não sei se o senhor teve acesso, se vocês chegaram a ver essa entrevista do porta-voz lá no Palácio do Planalto, sempre se reuniu com a imprensa, perguntado por um jornalista qual seria o crime cometido por Grêmio para que o presidente fizesse essa afirmação, que ele poderia pegar uma cana, o porta-voz disse não há dúvida sobre o crime que ele cometeu. Só que não disse em nenhum momento qual o crime que ele cometeu. Eu gostaria que o senhor, que é tão conhecedor das leis, é... deixasse claro, então, para a gente: o jornalista. Não. Não. Não. Nem em tese. Nem em tese ele poderia uh, ter praticado crime nessa conduta da divulgação. Nem ele, nem os jornais que repercutiram. Folha, veja. Folha, veja, enfim, veículo de imprensa que repercutiu é também. Como é que fica essa, esse posicionamento uh, no seu entender? O senhor também que já foi uh, conselheiro, ainda então, não sei se ainda é da OAB, já foi da Federal, da OAB de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? Uh, como é que o senhor uh, percebe essa uh, ameaça? Até eu, eu, eu, eu não é uma ameaça porque ele não disse que prenderia o Glenn Greenwald, né? mas essa sugestão que uh, reforça. A hipótese colocada por tantas pessoas na internet de que realmente o Glenn Greenwell é um criminoso. Isso reforça o presidente dizer que ele vai pegar uma cana. Né? Então, como é que o senhor vê jornalista sendo atacado dessa maneira, e é um ataque, pelo presidente da né? República? É, é, isso não me surpreende, porque vem do presidente, que não é uma figura exatamente é, doce. Coisas sérias, gravíssimas. Sem pensar, né? Sem pensar, como disse até em relação ao presidente do meu órgão de classe. Sim. é o presidente nacional. Da OAB, OAB, essa outra polêmica forte agora, né? O Felipe Santa Cruz, o doutor Felipe Santa Cruz, atacado também pelo presidente na questão do pai dele desaparecido político. A gente já comentou isso aqui no A Indignada também, né? Então, uh, uh, quer dizer, ele... um ataque à OAB também. Um ataque à imprensa, é a mídia é golpista, é a mídia acabou a mamata, porque agora não vai ter mais dinheiro do emprego, dinheiro do, do governo, etc. E a OAB também vira e mexe atacada. E uma coisa cruel, esse desordo. Sim, é cruel. Eu falei, doutor, não é indignado, eu falei, é golpe baixo. Hum, né? é. Golpe é. baixo, a gente, ninguém dá golpe ninguém que se preze, nem numa guerra, dá golpe baixo. Aí foi golpe baixo. No esporte, golpe baixo, pega mal, né? Não. E esse foi um golpe baixo. Baixo, baixo, um golpe para quebrar canelas e sem nenhuma reconsideração posterior. Nunca. Quer dizer, fica parecendo um pouco a indicação do filho para ir baixando lá fora. Quer dizer, toda vez se volta ao assunto e com mais insistência. Vou de pé, vou de pé, vou de pé. A ordem dos democracia do Brasil não pode ser tratada como algo sem importância. Ela é está ligada à nossa história e sempre ligada de uma maneira bonita, de uma maneira bela, aguerrida. De maneira que o presidente da República sempre manteve com a ordem, mesmo que houvesse alguma divergência cair lá, sempre manteve com a ordem uma atitude respeitosa, uma atitude de diálogo. Não essa atitude. De, quem, de ofensa, enfrentamento total, ofensa ao pai morto do presidente. Quer dizer, eu, eu acho que nas minhas piores insônias, eu não poderia imaginar alguma coisa desse tipo como aquela que o meu colega Felipe sofreu. Eu acho que é válido ressaltar que uh, a imprensa não é santa, há maus jornalistas, há gente que vende matéria, que, que faz informação puxando bem a sardinha para um lado, mais para um do que para outro, sem dúvida alguma. Advogados, da mesma forma, há maus advogados, há advogados bandidos, sim, uh, que, né, que, que não só defendem o seu, o seu uh, cliente, mas armam estratégias e artimanhas para conseguir livrar aquele que ele sabe criminoso, de uma, de uma punição. Óbvio que sim. Agora, atacar essas instituições relevantes para qualquer democracia do mundo, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como a imprensa do Brasil, é, é muito grave, é muito, muito preocupante. Porque são, se você for pensar na história não só do Brasil, mas do mundo, instituições que sempre lutaram pela democracia, sempre lutaram pela liberdade, então você atacar essas instituições de uma maneira geral é, pode se tornar um, um, um pesadelo para a sociedade no futuro, então é preciso ter muito cuidado e eu não sei se a gente já está entrando num, num, num, num clima de medo, medo por parte, por exemplo, dos jornalistas, que talvez hoje se sintam intimidados, olha, eu não vou falar mal, porque se eu falar mal, primeiro que vem uma, uma, uma turba, é turba que se fala? Turba, né? Uma turba, que é uma multidão em cima de mim, para acabar comigo, acabar com a minha vida, falar da minha mãe, falar do meu filho, falar de tudo. Né? E segundo, se bobear, você é processada, porque esse é outro, essa é outra questão, doutor. Muitos jornalistas têm sido processados pesadamente, né? Então, entra uma ação aqui, uma ação aqui, uma ação aqui, o cara fica sufocado. Porque haja dinheiro para você responder a, tantas, a tantos processos. Né? E processos, muitas vezes, sem muito uh, mérito da coisa. É, é para esquisinhar mesmo, é para... Muitas e muitas vezes. Não é, doutor? É para infernizar a vida do pobre coitado do jornalista. É, sim, que sim. faz o quê, muitas vezes? Deixa eu ficar quieto. Não vou mais falar nada, porque senão vida, não tirar o dinheiro todo que eu construí na minha vida inteira, não tirar e é isso o que, que tem acontecido, tem acontecido. a pretextos de danos morais tira-se todo, todo o patrimônio que o jornalista tiver construído durante a sua vida eu fico realmente preocupado, tal como você eu estou preocupado, assim que eu estou preocupado com o Trump e a China o Trump e a Coreia do Norte o Irã? O, o, Júnior, Irã é, o Irã, pois é, é. Eu fico preocupado com esta posição belicosa do Governo Federal. Não é? é algo que vem um, atrás do outro, um pronunciamento atrás do outro, uma entrevista. E, e a coisa até às vezes me chama a atenção do lado contraditório, porque é alguém que não se nega a dar a declaração, mas quando dá, ou dá uma declaração primária, ou dar uma declaração é, perigosa, bombástica. Seja, bombástica, lesiva, só para ganhar o jornal no dia seguinte. É? Doutor, nós temos muito tempo aqui ainda, que muitas questões, mas eu não quero uh, tomar o seu tempo, também não quero tomar tanto tempo de quem está assistindo, mas é, eu acho que é importante a gente ter essas conversas com, com quem entende da lei, Uh, para nos dar uma outra opinião, pelo menos que seja. Né? Um, uma pessoa que tem esse conhecimento uh, da lei para que nos, nos acenda ali uma lusopá. Será que o que está acontecendo é correto? Né? De, de todos os lados, inclusive. Todos os lados, né? De todos os lados, de todos os lados. Tantos decepcionados com o voto que deram nas eleições passadas né? quanto aqueles que forem bolsonaristas. De raiz bolsonaristas radicais, de mal, como também as esquerdas, eu acho que nós precisamos é discutir, não ter medo de discutir. E o caminho da ofensa, do papo de bichinho, realmente não é o caminho certo. doutor, muitíssimo obrigada. muito obrigado. Muito prazer. Obrigada a vocês também, gente, pela companhia aqui no canal Luciana Oliveira. Vou pedir para você deixar sua curtida, não vai embora sem isso. E também compartilhar esse, esse vídeo para os seus contatos, para mais gente conhecer e se inscrever aqui no canal, tá bom? Muito obrigada!